não só em algo qualquer coisa então, eu vou fazer a meditação vou fechar o olho de novo vou fazer a meditação da seguinte maneira esse mundo que a gente já sabe que não é como aparenta ser ele não é como aparenta ser quer dizer, é isso aqui a gente já falou antes que mesmo que se mostre assim para os nossos olhos não é assim que ele é tá? nós vamos fazer a continuidade que é olhar para esse mundo com os olhos fechados, eu aqui a maneira como ele aparenta ser. Ele aparentemente está diante de nós, Nós tá? vamos fechar os olhos e sabe? Nós vamos imaginar o seguinte, com os olhos fechados, imaginar aqui, se a gente abrir o olho, ele vai se mostrar outra vez como ele aparenta ser. Tá? É, mas que essa imagem de como ele aparenta ser, Caso nós abríssemos os olhos, essa imagem, ela não é mantida por cliente nenhum o que, o que é essa imagem? É verdade. A famosa ilusão, né? Ilusão. Porque onde é, aparenta existir essa imagem, na verdade, está existindo aqui. Tudo aqui é o, o único outra vez. Onde aparente existir essa imagem, o que, que faz a gente fazer meditação? Fecha os olhos, abre os olhos, continua vendo o mundo aparente, os olhos, abre os olhos, vê o mundo aparente, e acaba sempre com esse mundo aparente é, fixo, como existente. É que a meditação, é, nós temos que fazer uma, uma sequência de. Não é bem sequência, né? No sentido de uma coisa faz a outra. Mas são um fato de, de percepção das coisas E isso aqui, como ele se mostra para nós Para ele continuar se mostrando para nós assim Teria que existir uma força suportando e mantendo essa imagem tá? No caso por exemplo, do hipnotismo seria a mente do hipnotizador colocando aquela imagem O que mantém aquela imagem? Naquele caso foi do leite, por exemplo, no copo do vinho aquela imagem Mantido por, por quê? Existe um poder? É, é, mantendo aquilo? Existe o quê? Uma sugestão. Tá? Então, isso aqui é uma sugestão de mundo para nós. Vamos imaginar uma pessoa? Tá? Como... Ou vamos simbolizar isso aqui? Então, nós vamos, nós vamos imaginar o seguinte: que cada um viver no dia a dia nós carregamos esse mundo aparente na nossa suposta mente humana é? só que eu vou falar bem devagarinho esse negócio aqui quem não entendeu uma vai falar Cada um, tudo aparentemente falando vamos analisar como a coisa se mostra é, para nós não como ela é quando a gente faz a meditação, nós estamos reconhecendo que não é como o mundo se mostra para nós. Depois a gente para fazer a meditação, sai no, no, no dia a dia, e nós temos esse conceito de mundo, é, a nossa dose, certo? Cada um tem o seu conceito, né, o mundo, é o tal é do mundo aparente. Então, estou simbolizando que esse quadro, o mundo aparente, está sendo aparentemente carregado, pela supostamente humana, deste ser Que é evidentemente, já vimos pela meditação anterior, que não é o nosso ser real Nós vamos saber fazer uma, uma maneira Nós temos aqui que desmascarar essas aparências para é, nós sabermos viver aqui e agora é, A vida em abundância, sem é, ficar preso mais a essas mudanças que acontecem aqui Aqui. Esse mundo aparente que está acontecendo aqui Isso aqui o Passado da pessoa o Presente E o futuro Esse mundo aparente que a pessoa carrega É sempre pena é, lembrar que não é o mundo em que nós estamos Certo? A parte mesmo de é aquilo que nós no início Saber que não é como se mostra como é que ele se mostra? Ele se mostra como o passado, o presente e o futuro. Em cada fase dessas daí, uma pessoa enxergando uma série de acontecimentos. Então aí, é, Acontecimentos, fatos e pessoas. São, cada bolinha dessa aí representa uma aparência. Nesse mundo aparência que a pessoa foi reconhecendo como parte da vida dela Então, vamos supor que No presente dessa pessoa Existe uma aparência chamada D'Archand tá? Para quem é, Está vendo, vendo essa aparência minha hoje pela primeira vez eu, eu estou fazendo parte do presente Desse... Um bola para quem? Esse mundo dá para isso. Quem pensa que vai me conhecer amanhã ou uma semana, um mês, vou fazer parte dessas bolinhas que estão para vir. E os que me conheceram estão somando as bolinhas ou quem nunca me conheceu está carregando outras bolinhas por aí. Certo? Então, quem é, pode ser um João da Silva qualquer, tá? João um bom... qualquer. O que é dessa aparência aqui? Qual que é o valor delas? É a mesma da miragem. Passado. onde quer que ela jogue a atenção dela nesse mapa que ela aceitou como existente, ela vai tá atribuindo o que? A sua avaliação pessoal sobre cada coisa lá que pode ser totalmente mutável, né? Ela faz uma avaliação hoje. Vou dar um exemplo: tem gente que me conheceu, a, a, a, a, me viu essa bolinha aqui anos tá atrás e falou: é louco, né? Agora o caso está ficando também. Né? Quer dizer, tem um monte de gente ficando louco aí. Né? Então, essas avaliações que correm por aqui, elas não mudam nada do onde nós estamos. Continua de tudo, deu-se a mesma aparência aí. Quando nós focalizamos a nossa atenção humana nesses pontos, certo? Nós Olhamos um por um e consideramos aqueles famosos estágios de consciência Esse aqui é bastante evoluído, outro é pouco evoluído Outro, eu despertei a verdade, aquele lá não despertou ainda Então, é toda a avaliação possível, onde se encontra? a cabeça desse suposto cidadão aqui, que está olhando os pontinhos da miragem A miragem, ela não tem poder de é, contra-argumentar nada tá? A pessoa chegava assim, você é iluminado, você é muito obrigado Não tem problema nenhum Então o que aconteceu? O mundo foi passando Nessa, nessa cena toda aqui E foi tudo sendo avaliado Como é, é, Em termos, estou dizendo, em termos de iluminação né, Iluminação espiritual Foi sendo colocado como algo Que nós podemos Atingir Mas nós comparamos que nós encaramos o mundo com essas bolinhas aí e achamos que nós estamos atrasados, certo? Principalmente se essa bolinha aqui fosse chamada Jesus Cristo. Então, vai andar, enche o tanque d'água, vai aqui da lacuna funda, já vai fazer um Não percebe que esse tanque d'água que esse ser está andando estão nessa miragem e não estão no mundo em que nós estamos, dá vai entender? Esse tanque, essa piscina cheia de aí que eu imagino aqui, eu estou imaginando tá, que houve uma cidade chamada é, Belém, né, que nasceu um, um ser humano, que andou sobre as atos. Por quê? Porque eu estou aceitando de novo o passado, o presente e o futuro. Nessa, nessa, nesse mapinha, nessa aceitação, eu admiti que nasceu essa pessoa. Ela nasceu. As três exemplos foram lá o coração todo, foi crescendo chegou um dia, andou fora as árvores, disse o pai como um e morreu e ressuscitou dos mortos aí nós, nós fazemos um curso é, sobre a verdade e falamos que existe um eu único agora procure analisar o seguinte qual é a diferença entre nós falamos existe um eu único e fica devagar sobre isso daqui. porque a mesma mente que ouve que o eu é único ela fica comparando esse único que ela aceitou agora há pouco como sendo único realmente com a atualidade aparente através Certo? Naquele caso, vamos contar no Jesus Cristo que é um país católico né? ou cristão supostamente cristão nesse país né? Onde é que está esse país? Né? Onde é que está o Brasil? Né? Esse país está aqui ou está aqui? Onde está esse país? Ah, ninguém sabe que está Brasil. Mas a consciência é real, a consciência divina.